Olá Gamers, eu me chamo Julia, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre o cenário de desafio, o novo modo de jogo do The Sims 4 E que gente, é exclusivo, novíssimo, tá? Foi lançado hoje, dia 2 de novembro, dia que eu tô gravando esse vídeo Não é o dia que vai sair, mas é o dia que eu tô gravando Então, exclusivo, novíssimo E eu vou mostrar para vocês o que é que vem nesse novo modo de jogo do The Sims Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse, me sigam lá no Instagram, arroba O canal tá quase chegando a 300 inscritos, então se inscreva para mais conteúdos brilhantes como esse. Sem mais relação, se meu destino pedido para atualizar, eu atualizei. Quando eu atualizo, me deparo com essa nova tela inicial aqui que tem escrito cenário novo. Abrindo aqui, a gente encontra cenário de desafio, e tem ganhando dinheiro, que o tema é Fortuna, e encontrando um amor após o tempo. Se a gente apertar aqui em v, o ganhando dinheiro tem o seguinte, descrição. Etapa 1. multi para uma casa 9 de início a um jogo se nenhum se na conta bancária. Etapa 2 não tem. E etapa 3 ganha milhões. O dinheiro da Family Groups será definido como zero após a mudança para um lote. Requisitos não tem possíveis de ter um milhão de simones. É um desafio que a gente que joga, o jogador já fazia há muito tempo, que se chama do lixo ao luxo, só que agora o The sims é quem vai monitorar isso. É assim dizer? E a gente tem o Encontrando um Amor Após o término que o, após um término, que o tema é romance. A descrição é a seguinte. Um rompimento complicado é ainda mais difícil para, um sim que para sims que moram no mesmo lugar. Há algo que vale a pena salvar nesse relacionamento? Ou chegou a hora de encontrar um novo amor? Os sims começaram o cenário tendo terminada a relação recentemente. Os requisitos é que os sims não podem ter parentesco, dois sims jovens adultos ou mais velhos. Resultados possíveis. O sim é, uma alma, é a alma gêmea da pessoa que quem se separou. O sim tem grande amizade com a pessoa que se separou. O sim é a alma gêmea da pessoa que, de quem nunca se separou. Resumindo os três cenários possíveis. Você pode voltar para a pessoa que você está, você pode virar amiga da pessoa que você tá. Ou você pode encontrar outra pessoa. Aparentemente é assim. Eu acho mais interessante a gente começar jogando Encontrando um Amor Após o término, Porque é um modo diferente, né? Porque o Ganhando Dinheiro é mais inspirado naquele desafio do Lixo ao Luxo que tem aqui no YouTube. Então acho que era melhor a gente jogar o Encontrando um Amor Após o término. Vamos iniciar um novo jogo. E a gente não vai criar personagem. Vou pegar personagem já pronto pra fazer porque eu acho que é mais fácil. gente. Pra essa história de amor, eu encontrei Rebeca Crisante e Noah Rodrigues. Chique, né? Não, não? Esse é Noah e esse é a Rebeca. Eu acho que eles combinam. Vou mostrar só uma de praxe aqui uns lookzinhos assim, ó. Esse é o formal, esse é o atlético, esse é de festa, esse é de piscina, esse é o clima quente. No Noah, gente, look de homem no desses é igual. Qual na vida real também, menino? Na vida real, homem no vestimenta é diferente. Enfim, pijama. Algumas coisinhas aqui pra vocês, só pra vocês Só pra vocês verem Enfim, vamos começar Vamos mudar pra São, Machu, São Mayuna. Eu nunca sei falar o nome desse mundo Vamos mudar pra um apartamentozinho, gente, pequeno Mas aconchegante A gente tem dinheiro pra... Gente, a gente tem 331 dólares Eu tô passada, chocada Então vamos comprar um apartamento, né, bebês Vamos comprar um apartamento de verdade, hein, bebês Vamos comprar esse apartamento mesmo Chique, apartamento assim Caro Aqui o desafio do lote a área de terremoto Já tem gente e tem, tem gente tem dinheiro para botar mobília tem. eu sou rica. Carregou encontrando a moeda para o Você acaba de iniciar um cenário de desafio. Veja o painel de sinais à esquerda para obter mais detalhes. Não sei de pagar o aluguel em dia. Enfim, a gente tem aqui o Noah que ele trabalha como o quê? Como luzes em ripato Ele trabalha como artista. A gente é o que na vida? A gente não tem emprego. A gente tem que começar a trabalhar nisso Se a gente abrir o perfil do Sim A gente vai ver aqui magoada profundamente Algumas feridas levam muito tempo Para cicatrizar, ficar perto de novo, atrás de lembranças dolorosas para Rebecca. Rebeca Eu esqueci de falar para vocês os traços dele Ele é romântico, familiar e desajeitado Rebeca eu vou ver exatamente o que ela é, é com, Relacionamento eles estão separados Par terrível É melhor que fiquem longe Há muito desprezo aqui muito demais. Pelo que eu entendi, há três finais e a gente tem que meio que escolher qual é o final que a gente vai querer terminar: se a gente vai querer continuar com o Noah, se a gente vai querer só ser amigo do Noah, ou se a gente vai achar outra pessoa. Enfim, ela vai chorar e ele vai chorar na mesma cama. Enfim, né, gente? Tem outra cama na casa? Só pra, só pra eu conferir. Tem, tem outra cama na casa, Sim Então é realmente. Gente, cadê o Noah, gente? Desapare... Gente, cadê o Noah? Meu Deus, do céu. Meu Deus do céu novo foi teletransportado transportado pra baixo, gente Vocês não tem noção Já começa assim, né? Já começa essa empolgação Gente Eles foram chorar no mesmo quarto Eles foram chorar no mesmo quarto, gente Gente, gente, difícil, sabe? Eles se sentaram juntos Pra meio que assistir TV Ele tá olhando pra ela Ela tá fazendo o que, gente? Jogar esforço com um incrível toque. Incrível toque. Incrível toque olhando pra Rebeca, né? Eu tô não, tô... não tô olhando você, não. Tô olhando você. Eles voltaram a conversar, gente. Eu nem botei ação nenhuma. com a conversando. Eu acho que eles vão ficar juntos mesmo, viu? Ó. Nem botei ação nenhuma, gente. Eles foram sozinhos. Eles começaram a conversar sozinhos, ó. Eu só botei aquela primeira ação. E agora eles estão conversando, sabe? Você me deixou triste Bate o meu coração Mas me deixou triste Triste com Eu vou é que essa casa é bem um casal solteiro mesmo, né? Porque, gente, a casa tem Uma cozinha com duas caveiras É, é bem um casal sem filhos mesmo Vamos fazer brownie pré-pronto Vamos fazer alguma comida aqui Pra gente cozinhar, meio a gente se distrai O que é que o Noah tá fazendo? O Noah tá lava na mão a gente deveria sair pra cidade, ver alguma coisa, sabe? Passear, conhecer novas pessoas. O Noah tá lendo. Ah, chegou o comitê de boas-vindas, gente. Vou ler o comitê de boas-vindas. Assim que, né? Convidar vizinho pra entrar. Gente, esse povo nem mora nesse prédio e tá aqui. essa Penelope mora num outro prédio lá do outro lado e é a que tá aqui, gente. Será que você é curiosa, né? Pelo amor de Deus. Ela fez o Brownie e ela agora quer chorar. É isso, entendeu? É isso. Tá tudo bem, entendeu? Vamos pedir um conselho pra ela. Ela subiu pra falar com a outra. E eles ficaram aqui embaixo. Ela desceu pra conversar. Ele insultou ela. Gente, eles gente, estavam é passando de boa do nada o cara insulta ela. Vai entender, vai entender. Mas eu vou deixar tudo isso pro, pra um próximo episódio. O que, é que vocês acham? Eu acho que seria uma boa ideia a gente trazer pra concluir essa história, pra gente saber. Snow e Rebeca ficam juntos. Mas o que, é que vocês acharam dessa nova função do The Sims, é, a função cenários? Mas o que, é que vocês acharam? Não esqueça de escrever um comentário aqui embaixo falando a sua opinião sobre esse novo modo de jogo. Se não é um, modo, um novo modo de jogo, é apenas um desafio pra entreter o sim. Eu acho que é bem necessário, porque o jogo base em si se torna bem chato. E olha que eu tenho várias expansões e ainda assim se torna bem chato. Então, eu acho que ter esses desafios, essas coisas vão ser bem legais. Mas não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. E sigam lá no Instagram, juliacristina.underline. Um beijo, até a próxima! Tchau! Falou!